Muito bem, estamos aqui no Clube Olímpico, mais um treino finalizado O último né, antes da partida das quartas de final contra Santa Helena A equipe que viaja hoje no comecinho da noite Estou aqui com o João Neto, ele que é fixo do Futsal. Como que foi a semana de preparação, como que o time está aí para esse confronto decisivo primeiro das quartas Então Gabriel, a gente fez uma semana intensa de trabalho, fizemos o jogo de Santa Helena Desde semana passada a gente está avisando esse jogo, então tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente partida. O grupo está bastante focado e tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida e trazer os três pontos de lá. E o João Neto? Conta um pouquinho aí do futsal do João Neto, chegando ao Grêmio aí. É, teve uns probleminhas né, no, no início aí, ritmo e tal. Agora já está pronto, de repente, para ajudar a equipe aí. Agora nessa reta decisiva, né? Com certeza, Gabriel. É, cheguei, tipo, caso do futsal do Rio Grande do Sul, eu cheguei, se adaptei um pouco o do jogo dos meninos, o esquema tático do professor, e tenho certeza que agora eu tô apto pra, pra poder ajudar o Grêmio da melhor forma possível.